Bom dia, galerinha! Olha nós aí. Vamos trabalhar. Pegarzinho, na manha. pressa os dias de pressa já foram é, mas parece que quem me deixava agoniado era aquela XTZ mesmo na verdade eu fico quando vejo engarrafamento se não tiver ando de boa mas vem um negocinho apertado oh uh. Bem que tento sair cedo, mas... A paz é difícil, velho. porra é essa? É engraçado que eu... Quando não é meu horário, eu chego cedo. Tipo, é pra chegar 8, 7, Eu chego. De boa, de boa, de boa. Pronto. Depois de 9 já começa o meu problema. Eu não sei chegar tarde. Quer dizer... Eu sei chegar até demais. E agora até tava melhorando, dormindo mais cedo. Ontem não, ontem foi normal. Ontem. foi 3h40 da manhã. 3 h 4 da manhã que eu fui dormir, mas anteriormente Tipo, gente sexta sábado e domingo acho que era meia noite quando eu deitei Pra descansar legal Descansei tanto que domingo acordei com Com a coxa direita dolorida Agora me pergunte de que Fiquei até cismado Ah tá, o maluco atrapalho um buzininho igual a minha Eu Tô buzinando aqui, tô ouvindo um eco Buzinei de novo Pra ver Aí ó Olha lá, lá dentro do maluco ali bonitinho véio. Laranja, preto e cinza ah, Cheio de Cheio de estilo ai ai seta que é bom ninguém dá bem na jogando minha frente aqui Qual o caso pensei pensei aqui com os meus botões será que ele vai entrar e ele entrou eu porra. não vi ele sinalizando realmente não vi né não, não sinalizou pô, esqueci a luva Onde é que tá a minha luva? deve estar dentro da mochila Botar que esses caras é nocego, qualquer, qualquer lugar. Não vai dizer que tá errado não, que... Aquele ditado, né? A situação faz o ladrão. O cara quer fazer o retorno, achou aquela beirechinha ali, o cara, jogou. Desse carro aqui na frente é um troller, né? É, vamos dar uma chegada nele, vamos dar uma olhadinha. Pneu nojento, viu? Mas eu acho que não pode, viu? Se eu não me engano, a legislação brasileira não permite as rodas saíram pra fora. Como é que eu sei disso? É, sei entre aspas, né? É... Teve um programa do Luciano Huck, que ele lá tá velha. Tentaram fazer isso no carro do cara, mas houve esse problema aí. Ó, jogar pra fora. Garrafa pista, pista estreitada, que será essa aí? Aí não fizeram no carro do cara justamente porque.. Que eu não podia. Maluco ele pode ter problema lá na frente, né? ficou bonito, pá. Mas hum, depois aí pode dar chavives. Nunca mais a gente pegou um engarrafamento aqui, né? Pô, um dos meus vídeos épicos foi com a XTZ, passando um engarrafamento aqui. Vou esse maluco. Véi, passei aqui enfiado, velho. Fui de fuder, velho. Ah, é um dos meus favoritos. Mas foi, foi, foi da loucura mesmo, velho. Se tivesse alguma coisa no caminho, não dava nem pra fazer nada. Né? Até porque o freio traseiro a tambor, dianteira a disco. Então tentar se parar ia parar aí, agora só Deus sabe como e aonde né. Vamos ah, lá, vamos lá, nunca mais, né? Porra, a gente falando em garrafamento, ó. Engarrafamento hoje. Pô, deve estar até sem a prática. coroa aqui na frente, né? Não, não é menina. Sua roupa que é de coroa. Ó, e abriu o passo. Eu também iria pela esquerda. E vou pela esquerda de novo. Deixa eu ver. Esquerda. Depois eu volto pra direita. Ô, oh, ambulância. Bom, agora é. Bom. Para da volta, né? Ih, rapaz. Tá me fudendo. Tá me fudendo. Vamos lá. Só direito agora. Aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Direita. Esquerda. Direita. Ih! <risos> oh meu Deus! Eu não sei marcar a direita e a esquerda não, Eu tô trocando! À esquerda, Raul! À esquerda! Idiota! Passar badu. Cara, deu uma brecada na minha frente. Que velho, eu vou te dizer. O freio da Lander tá. Tá monstro, viu? Eu dei uma beliscada nesse freio aqui. Chega o fundo levantou. Uma travada do caralho. Eu vi que ia bater, velho. velho vai bater essa porra. Eu vou travar é tudo agora. Não sou muito fã de me travar. De ver, não. Porque a gente sabe que dá merda. Aí se ia bater, né? Mas deu tudo certo, antes não bater não. Detalhe que eu vinha segurando a sacola, né? Para comprar óleo, o malube. Não achei lá na região, rodei com uma pôr de um Yamalubi. Um Yamalube. na próxima coloca o rio, o, o Ipiranga, porque dá quase 15km de tarde de um óleo. Ai não. Bom, galerinha, vamos ficando por aqui. Um abraço a vocês, até o próximo vídeo. E é isso aí. Tchau, tchau, um abraço. Fomos!